E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coquetel F, a gente vai falar sobre algumas palavras em francês que a pronúncia é bem diferente da escrita. Mas não assim qualquer palavra, porque vocês sabem que a maioria das palavras em francês elas já vão ter assim várias letras, uma que você não pronuncia, outra que acaba tendo um som diferente. Mas isso costuma seguir um padrão, né? Por exemplo, a, u, que vira. O, ou EAUI que vira O, um T final que a gente normalmente não pronuncia, então muitas delas vão seguir uma regra, por mais que pra gente seja estranho, existe uma regra, um padrão. Mas hoje aqui eu não vou falar sobre essas que são estranhas pra gente, mas eu vou falar sobre algumas palavras que mesmo em francês a pronúncia, seguindo a regra deles, seria diferente, mas que a gente acaba pronunciando na vida real ali de um outro jeito. Vamos descobrir quais são essas palavras meio diferentonas. A primeira palavra delas é uma palavra que, assim, as pessoas sempre vão errar no começo quando você está estudando francês, porque ela parece bastante, e aí ela vai tentar ler, e o que que acontece? Essa palavra aqui na tela, como é que você diria? Então, opa, cuidado, porque aquele O que tem ali... Não vai ter som de O É quase como um M mudo no começo dessa palavra o que a gente teria seria um E em francês que a gente sabe que o E em francês Muitas vezes o som quase não existe, quase não está ali Então essa palavra vai ser pronunciada monsieur. Oh, monsieur E no final a gente também não vai dizer o R E a gente também não vai dizer E Mas a gente vai dizer E Monsieur oh, Monsieur Segunda palavra que tá na tela. Como é que você pronunciaria essa palavra? Normalmente em francês o S final não é pronunciado, né? Então se pega uma palavra que termina com S, dificilmente a gente vai pronunciar. Mas nessa a gente vai pronunciar e não só a gente pronuncia o S, como a gente não pronuncia o L. Então essa palavra, um filho, um fils, um. Fiz. Terceira palavra, tá aí na tela. Como você pronunciaria? Uhum. Então aquele primeiro e que tá ali, vai ser som de A. Então nós temos FAM. fam. E a palavra termina com E, o E, final, quando ele tá assim, sem acento nenhum ele é praticamente mudo, então a gente para na letra M femme, uma mulher une femme e aí temos a palavra para o mês de agosto na tela como você diria o mês de agosto em francês? então, o A inicial não vai ser pronunciado mas o T final sim então nós temos Ute o mês de agosto, le mois Ok? Quarta palavra na tela. <risos> essa palavra significa cebola. Como você diria cebola? Lembrando que normalmente o OI em francês vai abrir para OI. Mas essa palavra não segue essa regra. Então para essa palavra nós temos Oignon. Lembrando que a, a regra para o Gn é como se f... é bem parecidinho com o nosso Nh, então nhe ou nion". Mas depois da última reforma ortográfica francesa esse i caiu da palavra ONION. Então, agora, é novidade isso daí, gente! As, as pessoas podem escrever ONION sem o I, que vai estar certo. Mas vocês sabem como é, né? Toda vez que tem uma reforma ortográfica, as pessoas falam Poxa, mas a gente tá tão acostumado já a escrever assim, por que, que vai mudar agora? Então muita gente vai continuar escrevendo com oi e muita gente vai continuar escrevendo sem o i até a gente ver o que acontece se vai ficar só o, o ou se vai quanto tempo vai durar o oi ainda mas por enquanto você ainda pode ver muitos livros o nion, escrito dessa forma sexta palavrinha essa palavra significa segundo um segundo como você diria em francês eu vou dar uma dica, é bem parecido com o que a gente diz em português. Por mais que a gente tenha a letra C, em algumas palavras o C vai ter som de G. Segundo. Essa próxima palavra que está na tela vai ter uma pronúncia engraçada entre o singular e o plural. Então, no singular, significa osso. Tá? E ela no plural é escrita da mesma maneira. Então, quando a gente fala um osso, a gente vai dizer. Anos. E a gente vai dizer a letra S, que normalmente a gente não diz. Anos. E no plural, a gente não diz a letra S. Então, se você vai falar ossos, você vai dizer. Desos. Deso. Uhum. Lá vão ser o plural, lá vai ser o plural, vão ser ossos, mas no singular aí a gente diz o S. Anos, des E pra terminar, vou trazer duas palavras aqui. E por mais que elas sejam parecidas, a pronúncia delas vai ser diferente. Então, como você pronunciaria? Hum? Hum? respe le respect. C aí Você deve estar aí se perguntando, mas que saco, Fernanda, por que, que isso acontece? É só para complicar a nossa vida? Não, normalmente não é alguém que vai lá e decide. A língua é uma coisa, de certa forma, viva. Então as pessoas acabam mudando isso e quando vê acaba sendo diferente, como, por exemplo, quando você pega uma palavra de algum outro idioma e traz para o idioma, ou acontece alguma coisa, tem um produto novo, são muitas coisas que podem fazer a língua mudar e pronunciar as coisas de maneira diferente. Então, essas vão ser as diferentonas do francês, se você lembra de mais alguma, eu peço para você deixar um comentário aqui pra gente ver qual que é a pronúncia, se é padrão ou se ela é muito diferentona, beleza? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Obrigada por vocês terem me acompanhado, um beijão para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!